Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Yauê se manifestará, né? Isso aqui seria, eu acho que é a pronúncia no espanhol E pro português, Yavé mesmo, né? <risos> se manifestará, ok? Música do Oasis Ministry Essa música aqui, então, não é brasileira Não estou fazendo uma versão em português Porque eu não achei nenhuma ainda que me convencesse que estava legal, tá? Então eu peguei a versão espanhol mesmo e a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Então já fica aí um abraço aí pra você que não é brasileiro e tá assistindo esse vídeo, tá bom? E você que é aqui brazuca aqui, né? Em breve alguém vai gravar uma versão boa dessa música aí, viu? Então já vai treinando que pelo que eu tô vendo essa daqui promete, ok? É... música em Sol maior, deixa eu confirmar... Isso aí é um Sol maior isso aqui, tá bom? É, ela começa só segurando o Mi menor, né? Então eu tô aqui com um piano, um padzinho bem de leve aqui, tá vendo? Tá? Então um Mi menor, né? Ok. E aí eu criei essa introdução, né? Tá vendo? Vou fazer devagarzinho aqui, ó. Sobre o Dó. Aí depois vai para Ré, você faz. Beleza? Depois Si menor. Depois Mi. Aí que você pode fazer assim, ó Tá vendo? Aí de novo, Dó Aí agora vai pro Ré, né? Ó A, Dó, Lai, né? viu? Si. Aí se manifestar as Tá. Bem devagarzinho pra você pegar, né? Nem tem isso na música, tá? É pra você já deixar aquele clima, né? Eu Fiz aqui ou aqui, né? Beleza? E aí você termina no Mi menor aberto, assim. Beleza? Bom... É isso aqui, tá? Só pra você fazer um clima, um fundo, alguma coisa, né? Beleza? É, e aí vamos continuar. Então, eu vou, eu vou usar a letra aqui em espanhol, tá? Minha pronúncia é péssima, mas vamos lá. Então, os acordes são Dó, iau, E, Ré, Rá, Fá, Si menor, Elohim. Aí, no comecinho da música, tem um si com ré sustenido, tá? Você pode fazer aqui, ó. Beleza? Faz aqui, ó. Cai no mi menor. É só no começo da música que tem isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Yau e ao o dó, ré, há, Fá, si menor. Elohim, aí ó, Shaddai, dó tá, gire, Adonai, ré, se manifestará, cai no mi menor, faz isso duas vezes, segura e aí entra a primeira parte, tá? Se si sente, tu glória em este Lugar então, Mi menor. Si menor, tá vendo? Tadadada. Dó Tadada. se ativa. Lo sobrenatural Ré é horrível. O espanhol, vamos continuar. Repete: tá se sente tu glória. é este. Lugar, mesma coisa, tá? Algo grande vai passar. Dó se ativa lo sobrenatural. Ré. Aí agora já não tem é, aquele si com resto temido Vai fazer, ó. É, ao fa, Tá vendo? Elo, ó, não tem aqui aquele acorde. Dói, e direi direi, Adonai se manifestará, beleza? Fez, tá? Você vai fazer de novo aquela parte, né? Se, sen se sente tu glória neste lugar. Se sente tu glória neste lugar, algo grande vai passar, Você teve um sobrenatural, beleza? Aí... Vai, vai voltar, né? Faz assim essa música, gente Beleza? Isso aqui foi uma sugestão aí do queridão, né? Lá do Rio de Janeiro, ele é meu aluno do curso, né? a gente chama ele assim de queridão, tá? O nome dele, o apelido dele, o nome dele é Daniela, né? Daniel, um abraço aí pra você. O Daniel, ele disse que ele é cria, né? Então vamos lá, cria. É... Bom, fez essa parte aqui tal, não vou ficar me prendendo a dedilhar, porque aqui, ó. Ah, você pode fazer esse dedilhado, ó, bem simples, ó. Tá tranquilo esse dedilhado aqui, tá? Fez a música toda, tá? No último se manifestará, né? Vai cair no Mi menor. E aí na música tem uma ministração ali, tá? Um pouco extensa. Quando termina a ministração, vai para uma outra sequência, ok? Vamos dar uma olhada nessa sequência? Essa sequência é Mi menor. Contar os tempos, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, 4, um, dois, um, dois, três, tá vendo? Então, olha a mudança dos pro, do dó pro si, tá? Ó. Quatro aqui, quatro neste 4 tá? no Mi menor, 4 no Ré, 4 no Dó Repete o Dó mais dois tempos 2 um, e no 3 4 você faz o menor 3 e 4, ok? Para entrar na próxima parte, tá? A próxima parte é Mi menor, como eu falei, né? Se lhe adoras, ele se manifestará É o Mi menor, né? Depois o Ré Se lhe amas, ele se manifestará Dó se ele busca, ele se manifestará, aí ó, o Si menor depois, ó, tá, ficar nesse tempo, ó. Parará, parará, Fácil, faço tá é, E aí depois vai vir e se manifestará mesma sequência de acordes mesmos tempos giré se manifestará ra fa se manifestará se manifestará beleza aí agora nessa de segundo e aqui vamos dar um acorde eu fazer e se manifestará mi menor giré Ré com Fá sustenido, tá? Se manifestará. Rafá, Dó. Se manifestará, Dó maior. Né? Se manifestará. Aí. Si menor. Aí depois volta, né? Se ele, é, ele adoras, ele se manifestará. Se ele lhe amas, ele se manifestará. Ah, um Dó aqui. Se ele é buscas, ele se manifestará. Aí Si menor. Tá bom? Aí depois volta de novo. Depois você repite um monte de vezes, né? É, Iauê se manifestará, Jirei se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Ok. Bem facinho pra depois terminar, né? É, Iauê, Rafa, Aí, assim, existem formas de dedilhar, de enfeitar, mas isso aqui eu estou tocando simples aqui, porque é para você poder aprender, mas essas formas eu só vou poder mesmo ensinar lá dentro do curso, que eu vou ter mais tempo para isso, né? Essas ideias aqui dentro do curso, tá você que é aluno, avance para poder estudar isso, tá bom? Eu fico aqui muito agradecido aqui por você assistir esse vídeo e continue aqui no canal para mais tutoriais, tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe a todos e para você aí que é de língua hispânica, Deus te bendiga. Um abraço, gente!